Azaio lançou sua primeira luz de LED 5-Ray FRC, e com esse lançamento virá outros modelos que irão te surpreender. Visite o nosso site para não ficar de fora desse baita lançamento que vai abalar o mercado na área de iluminação. Aguardem!